Meu pai consegue fazer três voltas. Um, um. Vai ser burro, velho. fazer isso aqui com a mãe do. Ah, esse deixa já caiu, já. O ah. uh. é que você faz? É que você faz? Tudo bem. Ah, a câmera tá boa, viu? Você não nada.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 Por ela, porque isso não ia ser um. Ah, essa é. A minha, ela... já, já, já. Que virou herá, virou herá. Que virou xará. Que <risos> é porra de negrão, rapaz. Eu tu... estou. Hey. Que eu posso falar. <tossificado> ah, virei bem mais de uma. Deixa eu ver aqui. Ah, Crige! Rapaziada, cheguei aqui, eu vou falando a rima na moral. Finalize esse vídeo logo? Deixa eu finalizar que eu não tô falando com você, eu tô falando com o canal. <risos> você acha que eu vou estar tá segurando, garoto? <risos> <risos> é. 0 a 10? Se for menos de 5, horrorosa. <risos> Pera aí família, eu tô achando a foto da. Para que essa merda. <risos> Você tá me tirando, né, mano? Ah, sei que é. É! Ué. Como eu falei de 5, né, pra baixo é o vídeo? Vou dar de 5, né, pra baixo é o vídeo. Como é que é, rapaz? Fala rapaziada! Beleza? Aqui você tá falando É o Renato, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal E bom rapaziada, é o seguinte No ah. vídeo de hoje... Muito... Ah. Por que o sol do Minecraft é quadrado, meu parceiro? <risos> Por que o sol do Minecraft É quadrado, meu parceiro? Porque, a, a galera Eu vou explicar desde o começo, eu, eu soube Essa história desde quando o Minecraft criou Quando... Criaram o manifesto e falaram, porra, era época do que medo, não sei se vai lá olhando Porra, a galera era presa pra caramba Aí um dia, o criador falou assim, mano, vamos fazer o um melhor aqui pra galera E o que aconteceu? A galera é presa E quando a galera é presa, nunca eu não sei se vocês já ouviram esse ditado Mas a galera fala assim a partir de hoje você vai ver o sol nascer quadrado. Raça absoluta, poder a peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, antes de tudo, que videoclip, né? Pode ficar fingir que tá triste, tá ligado? Vou botar o cabelo assim, ó. Ao lado assim, ó. Vai aparecer que tá triste, não tá? É, mas E dia chegou e a vitória cantou. E hoje ele tem um canal de 150 inscritos. Ah. Que merda, hein? É difícil, né? Um canal de 500 inscritos. né? Ah. Quase, tá quase batendo 600 inscritos, quase mil, 10 mil. Agora viu que me perdeu. Chora. Chora. Não Você conhece a bomba? Gente, curiosa é aí. Não curiosa não. Calma. Que merda, hein?